Ora este vídeo vai-se chamar A Loucura do Dragão e o estilo do macacão. O macacão sou eu. Bom, e o dragão. É alguns a Ásia inteira, mas principalmente a China. Pronto, eu, não, eu não sei. Há, há várias perspectivas e várias. a história em si não é? A história da China tem muitos mais detalhes, o wikipedia tem muitos mais detalhes de tudo aquilo que eu posso oferecer aqui mas... Uh, há uma, um lado mais ou menos humorístico uh, sendo que, que de piada não tem nenhuma mas pronto, eu acho que é humorístico que é... tem, tem a ver o problema com, com a memória e, e... não sei se vocês sabem mas antes do Japão ser Japão era simplesmente uma ilha que provavelmente teria habitantes mas que pronto, não era nada uh, então um dia a China na sua necessidade de explorar o mundo enviou uns soldados quaisquer uh, a caminho uh, num, num caminho qualquer pelo mar e alguns quando os soldados que chegaram, foram nessa viagem e encontraram o um Japão, eles deveriam ter, ao encontrar a ilha, deveriam voltar atrás a dizer que realmente havia para ali uma ilha. Pronto, uh, os soldados não fizeram. O que é que preferiram? Preferiram fugir das obsessões das, das compulsivas de perfeição uh, do dragão. Uh, e pronto, e, das, e, daquela, e daquela orgânica estupidamente disciplinar que, pronto, também vem da China. Uh, e pronto, e, e, e, e, há, e tem piada porquê? Porque desde então a relação entre a China e o Japão tornou-se, uh, vá, indesejável para, para a China. Porque, pronto, alguns no tempo, não é? há mais de 40 séculos atrás, uns homenzinhos quaisquer, que, pronto, eram só aqueles homenzinhos, não era o resto da população mundial nem nada, <risos> um, decidiram viver em liberdade, criando uma comunidade que, pronto, mesmo que tenha seguido. Uh, e tenha dado continuidade a todos os, os ensinamentos militares e, portanto, os ninjas, as espadas, toda a parte, vá, de, de artes marciais Nasceu no Japão, ou quer dizer, não é que não tenha nascido no Japão, já existia na China Mas pronto, ali deram lhe mais ênfase uh, E, portanto, pronto, esta relação de que foi uma coisa qualquer que aconteceu há não sei quantos séculos atrás e é esse evento, esse evento não é? Uh, pronto, ainda é lembrado como algo que fosse, tivesse sido ontem. <risos> uh, isso é engraçado porque pronto. Como eu disse, não tem piada nenhuma e ao mesmo tempo tem graça. Não é? Faz lembrar todos os outros eventos de várias coisas que. Às vezes não tem nada a ver nem com países, nem com. Não tem nada a ver com países, nem com política, nem com culturas. Às vezes nós vimos isso nas religiões, principalmente. Houve um, sei quem, que teve uma decisão e o outro pronto, ficou magoado para o resto de eternidade. É? é que não foi só o outro. Foi o outro e as gerações e as próximas gerações. As gerações seguintes, por causa de um evento de uma única pessoa, ou de vá, nem que fosse de 10 mil pessoas, continua a ser irrelevante o número. E pronto, isto vai ser, lá está, o tal como é que, é, como é que era? Era o, a loucura do dragão e pronto, e o estilo do macacão, era isso, acho que era isso